Fala galera do canal Tubarão Online Então vamos lá pessoal, você que está chegando agora Deixe o seu like Compartilhe curte esse, esse comentário aqui pessoal Para ajudar o canal do Tubarão Online Então vamos operar direto na prática Aqui no índice BOOM 500 Pessoal é abaixo dos índices sintéticos Beleza Observa só, você vai clicar aqui ó. Você vai, vai aqui, aí você desce abaixo dos índices de volatilidade, índice sintético, eu tenho o um índice boom 300 500 e 1000, nós estamos vamos operar aqui, fazer uma entrada no índice mil nesse momento pessoal, nós vamos fazer uma entrada tipo atirador de elite tá, uma entrada certeira então nós vamos colocar aqui somente 50 dólares vamos colocar aqui vezes 100 Beleza, a entrada nossa vai vez, Vezes 400, para ser mais rápido Que é um atirador de elite Beleza Se você tiver 10 dólares, entre 1 um dólar só Chegou 50 centis, saia Beleza, então vamos entrar Sempre para abaixo é o índice Boom, beleza, então observa Vai abrir a minha operação Beleza, abriu A minha operação é, Aqui, eu vou Entrar com Atirador de elite, beleza um dólar, dois dólares, eu saio, ok? Exatamente só para mim poder ir alavancando aos poucos, Por porque o gráfico aqui, ó, se você observar, ó, aqui na cruzinha ó, já tá muito, muito lá embaixo. Então, o ideal era para mim sair aqui, ó. Beleza, pessoal. Não tô colocando os marcadores aqui, ó. Onde tá o ponteiro do mouse? Porque a minha internet tá um delay Um pouquinho, beleza? Eu preciso melhorar aqui para poder fazer As modificações normais Beleza? Então observa aqui Que aqui eu já tô com 80 cents. Com 1 um dólar Eu já saio aqui, beleza? Eu tô arriscando 50 Mas é com um atirador de elite Tá? Vou aguardar chegar em 2 dólares Ok? Ah, tubarão, tu tá arriscando 50 Pessoal, o índice bom é o seguinte Esse verdinho é o boom que estoura Beleza? É o boom que estoura. Eu me mantenho posicionado. Ó, se ele tivesse estourado aqui. Eu estou com 50. Ele vai recuperar. Um exemplo. Ele estourou aqui. Digamos uns 10 dólares. Aí aqui ele recupera. Beleza? Eu me mantenho posicionado. Aqui eu posso definir meus stop, meus Beleza? Para cima ou para baixo. E posso me manter posicionado. E aguardar o meu stop. Aqui eu, eu posso colocar aqui, por exemplo é, Eu já estou com 2 dólares Então como eu já entrei abaixo, então eu saio Beleza? Eu dou eu fico dando uma entrada Tipo atirador de elite Papo, ganhou, saiu ó, Já fiz 2 dólares Aí eu dou mais uma entrada aqui Para fazer mais 1 um dólar aqui, beleza? Ó, ó, já tá começando a ficar arriscado Aí eu vou diminuir a minha entrada Porque ele já está arriscado Beleza? E vou fazer 50 centes só aqui. Ó. Como se eu tivesse 10 dólares. O valor mínimo aqui é 1 dólar. Beleza? Aqui é como se eu tivesse 10 dólares. Vamos fazer mais uma entrada aqui. Ó. Uma entrada com 1 doleta agora só. Beleza? Vai abrir a minha posição. Minha posição aqui, ó. Beleza? Se estourar o boom não tem problema, eu recupero muito rápido. Ok? O verde é o estouro. O momento do estouro é o verde. Beleza? Ó. Você observa aqui que eu tô negativo, tá? Mas aqui ele tá eu estou posicionado exatamente para me poder alavancar. Se você observar com um dólar, eu vou demorar mais para me lucrar, OK? Mas eu vou lucrar, porque eu tô indo na tendência. OK? Repetindo, você deve entrar aqui no início, tá? Da operação. Aqui eu já tô no 0 a 0. Aí eu aguardo que exatamente 50 centes eu saio aqui, tá? Com 1 dólar 50 centes eu saio de 20 a 50 centes. Beleza, lembrando pessoal, se o boom estourar, você se mantém posicionado que você recupera. Beleza, se estoura mais uma vez aí você sai e entra, faz uma entrada maior para recuperar. Beleza, você observa que com 1 dólar. É, você vai alavancando com muito mais mais lentidão, é muito mais. é muito menos rápido para você alavancar, beleza? Então, pessoal ó tá com dois, dois centes porque eu tô a minha entrada é um doleta somente ok então eu vou ter que ter paciência tá ok Tem que ter paciência por isso que quando eu tenho uma banca grande eu, eu alavanco ela muito mais rápido porque eu dou entrada como atirador de elite beleza aqui já está com três centes aí eu só aguardo beleza ele está próximo a estourar o boom aí, então já começa a ficar arriscado ele já começa a ficar arriscado porque se você observar aqui ó, ele já está muito já está uma queda muito grande então você já teria lucrado muito aqui um exemplo se você entra com 50 dólares beleza mas se você tem uma banca de de 10 dólares pessoal é um dólar que você vai arriscar e olha só como é mais lento você alavancar exatamente porque pouco vai alavancar pouco? Beleza, é isso que você tem que ter a, a ciência aqui. É o índice boom. Beleza, 5. Fazer 5 centes demora bastante, ok? Beleza, eu vou fechar aqui com 5 centes para vocês verem, mas eu poderia ficar posicionado aqui. Ó, eu lucrei 5 centes. Beleza, ó. mais um, agora eu vou entrar com 100 aqui, é só para vocês, entrar com 100, vezes 400, que é a velocidade da operação, e vou fazer atirador de elite aqui, ó, 5 dólares só aqui, beleza, fazer somente 5 dólares, muito rápido, beleza, porque eu tô com 100, então vocês observa a velocidade que ele vai aqui para chegar em 5 dólares Beleza Você está observando aqui a velocidade Para chegar em 5 cents com 1 um dólar Demorou pra caramba E com 100 dólares Aí você faz a é, entrada de atirador de elite aqui Beleza é, Com 100 você busca 5 dólares e sai Beleza Fecha a sua operação. Segurou os 5 dólares. Depois você entra com 10 dólares. Faz 1 um dólar. Sai. Beleza. E assim você vai alavancando. Se você tiver só 10 dólares. Dá para você alavancar com 1 um doleta. Só arriscando. Beleza. Então quando você se mantém posicionado. Aqui ele está dizendo qual é o teu lucro. Nesse momento se você fechar. Você vai ter um lucro de 2 dólares. Se ele estourar o boom aí. Dependendo do, da, da velocidade do estouro, por exemplo Aí aqui você se mantém posicionado ele pode recuperar Por exemplo, esse estouro aqui, ele iria recuperar Você se mantém posicionado, você não iria perder Você iria recuperar Vamos só aguardar 5 doleta aqui Beleza Mais uma vez pessoal, eu não estou usando as ferramentas de desenho e marcação porque ah, se não trava tudo aqui, beleza? Então se você observar o índice boom, ele é muito bom para operar. Muito fácil, muito simples também. Para quem não gosta de tickets, tem a opção nos índices sintéticos, o índice boom também. Que você pode operar qualquer hora da semana, qualquer hora do dia, beleza? 24 horas por dia. Então olha só, quem tem muito ganha mais rápido, para chegar em 5 dólares, que é o nosso objetivo aqui Que é a nossa, a nossa Entrada tirador de elite Papum, beleza? Aqui ó, 5 dólares eu vou fechar Ele vai fechar mais ou menos com 520. e vinte, ó Beleza? Pronto Então já Eu já saí Olha, eu só tô alavancando Essa banca aqui eu deixei ela com 900 Uma virtual E eu deixei com 900 a gente ir alavancando Beleza? Então é isso aí pessoal. Aqui estamos operando o índice BUM Para você ver que se você tiver direcionamento, se você tiver estratégia, se você tiver uma meta a cumprir, você vai ter lucro todo dia, beleza? Olha só, todas aqui todas as entradas foram bem sucedidas. Porque eu falei, aqui eu vou entrar, eu vou ganhar 5 dólares, vou ganhar 2 dólares. Beleza? Eu determino um exemplo. Se a minha banca é 10 dólares, eu vou ganhar 50 centes. 50 centes eu saio, beleza? Eu posso fazer até 3 operações de 50 centes com uma banca de 10 dólares. Beleza? Ah, eu quero arriscar 5 dólares, Para buscar 50 centes. Você pode arriscar, dependendo da análise sua do gráfico. Esse análise bom aqui está maravilhoso. Às vezes, eu, o gráfico ele vem até buscar aqui, beleza? Mas muitas das vezes aquele já é arriscado porque a qualquer momento ele pode estourar. Mas como ele está nessa tendência forte de baixa, o estouro pode ser mínimo e você vai, pode recuperar aqui. Se você, você manter posicionado, por exemplo, o um índice boom estourou, não se apavore, não saia, não feche. Porque bem aqui ele vai determinar quanto você perdeu no momento do estouro. Perdeu 10 dólares de 100, ele vai buscar e você vai recuperar, beleza? Então é isso aí pessoal, vamos ajudar o tubarão a chegar a 1k de seguidores aqui no, no YouTube Comente, curte, compartilhe para que mais pessoas possam ver esse vídeo Beleza pessoal, é isso aí soft